Galera, eu estou aqui com Coda, Koda, o mais novo morador do Parque Estadual Dois Irmãos. No nosso jardim zoológico, ele nasceu esse fim de semana e muita gente acompanhou o nascimento dele. Mas agora ele está sob os cuidados de Fernanda, nossa bióloga. Ele também está integrando um programa de repovoamento de espécies nas matas aqui de água preta. Ele é um macaco guariba, uma espécie ameaçadíssima de extinção. E essa é uma das principais funções do Parque Dois Irmãos fazer com que essas espécies possam ser repovoadas. O banho de sol dele aqui é diário, estou emocionado aqui, estou falando baixinho inclusive, porque de noite ele fica acordado, como muitos bebês, e de manhã aí ele dorme. Então é isso galera, vejam aqui, compartilhem, porque esse é um papel muito importante, conservar as nossas espécies e cuidar dos nossos animais.